Mm-hmm. sei, Já faz tempo eu provei e aprovei Seguimos todos com andada carruagem Sim, eu sei Se escolhi é porque sei Mas certeza é uma palavra tão cumprida Vai objetiva lá Até o fim da vida Você nem se sabe. Que eu me esforço muito mais Não precisa repetir toda vez Cai tudo sobre mim Me entendeu o que é que eu desenho Sobre mim, me entendeu o que é que eu desenho? Essa chatice atrás que eu me bem. No jardim, a terra é sempre boa. No jardim, a terra é sempre boa. No jardim, a terra é sempre boa. No jardim, a terra é sempre boa. Você nem se sente em frente à TV, nem vem pra mesa comer, nem fala do que tá errado. Quanto mais do que eu esforço.